What's up learners, é o seguinte, é aniversário do Teacher Júnior, e vamos fazer uma surpresa para ele? Vamos colocar aqui nos comentários, happy birthday, happy birthday, ele vai ler e não vai entender nada, <risos> happy birthday, vamos fazer essa homenagem para ele pessoal, e ele tá vindo aí, deixou ir embora, tchau, happy birthday. What's up learners, aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês. Online, em um mensageiro da brilhagem, Happy Birthday. Happy Birthday significa feliz aniversário. É uma das primeiras coisas em inglês que a gente aprende. Algumas pessoas podem confundir o parabéns. Né, com congratulations, congratulations, então vamos aqui a primeira parte, qual é a diferença entre eles? É que happy birthday é feliz aniversário, é o parabéns para aniversário, então quando você vai desejar parabéns para alguém pelo aniversário é happy birthday, você não vai usar congratulations, não, não use congratulations, porque congratulations é o parabéns quando a pessoa ganha uma promoção no trabalho, quando ela re realiza uma tarefa é, que foi bem feita, quando você cumprimenta alguém por um serviço, alguma coisa que foi legal, aí você diz congratulations. E também você dá os parabéns, congratulations, quando a pessoa se casa, né? Então, congratulations on your wedding, né? Parabéns pelo seu casamento, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, visto aqui essa diferença, beleza? Quando você vai dar os parabéns para alguém, você pode falar assim, além de happy birthday, happy 38 years old. Happy 38 years old. No meu caso, né? Porque este ano eu faço 38, 38, mas com carinha de, de 23, né, 24, fala a verdade, né? Ah, você acha que eu tô não. velho? E aí você só troca a idade, né? Pelo, a idade do, do aniversário que a pessoa tá fazendo. Então, happy 27 years old, happy 49 years old, happy 99 years old, e por aí vai. Tudo isso? E a tradução é feliz. 38 anos, feliz 25 anos, feliz 34, 70, 100 anos. Qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. Você pode usar com o happy birthday essa frase aqui. ó I wish you all the best. I wish you all the best. Eu te desejo o melhor. Eu te desejo o melhor. I wish you all the best. Happy birthday. I wish you all the best. Uh, wish é desejar. Né? Também pode ser desejo. É o verbo ou o substantivo. Junto com happy birthday, você também pode usar essa frase aqui, ó. É meio grande, hein? Já vou te avisar. Tô até com a minha colinha aqui, ó. May all your wishes come true. Have a smashing birthday. May all your dreams come true. Have a smashing birthday. May all your wishes come true. É tipo, que todos os seus sonhos se realizem. Então, é, esse may tem a tradução de poder, né, pode, além de ser o mês de maio também, né, que é o mesmo aniversário, mas nesse caso aqui, may all your wishes, é como se esse meio fosse um, que todos os seus sonhos, é tipo um quê, quando você deseja algo pra alguém, may all your dreams come true, que todos os seus sonhos se tornem realidade, have a smashing birthday, que você tem um aniversário smashing, tipo, impactante. Bom, bem louco. Bem louco. Que você tenha um, um aniversário empolgante. Empolgante. Que você tenha um aniversário legal. Legal. Bom, você entendeu, né? Tem outra parte aqui que eu quero passar para vocês, que é Opa, antes disso, antes disso, eu quero convidar vocês para clicar aqui no primeiro link da descrição para você conhecer o meu curso de inglês, a arte da conversação. Bem baratinho, está com uma promoção muito legal. Você vai aprender inglês em 20 situações diferentes. Clica lá, você já vai fazer o curso. Em duas semaninhas, três, você mata o curso e aprende a ficar nos trinques para se virar inglês em 20 situações diferentes. Corre lá e clica na descrição. Muito bem, depois que esse jabá foi feito, tem aqui a frase Hope you have... An enjoyable birthday. Hope you have an enjoyable birthday. Espero que você tenha um aniversário muito divertido, muito bacana, muito legal, bem louco e tudo mais. Hope you have an enjoyable birthday. Essa aí é boa de falar, hein? Hope you have an enjoyable birthday. Bem legal, isso é bacana. Mais uma que eu separei aqui pra vocês é bem grande, então vou precisar da minha colinha aqui, ó. Check this out. Wishing you a very happy birthday. And hoping that you get everything you wished for. Vamos lá, vamos todo mundo comigo? Esse aí pode ser um tongue twister, hein? Então vamos lá, guys. Everybody learners, come on. Wishing you a very happy birthday. Wishing you a very happy birthday. Desejo a você um feliz aniversário. And hoping that you get. And hoping that you get. E eu espero que você tenha, consiga. Everything you wished for, everything you wished for, que você tenha tudo que você sempre desejou, sempre que tudo que você é, quis, almejou. Wishing you a very happy birthday and hoping that you get everything you wished for. E esse daqui é muito legal, eu gosto muito de falar, que é a million magic wishes for you, a million magic wishes for you. Muitas, milhões, milhares de mágicas para você, de coisas boas para você. Esse é o sentido do, dessa frase. A million magic wishes for you. Claro que você pode usar happy birthday sim, e como complemento todas essas frases aqui que eu a, adicionei, que eu expliquei aqui para vocês. Tá? Então, meu aniversário é... May 4th, o meu aniversário no dia 4 de maio. May the force be with you, né? Que é o, a data aí do, do Star Wars, aniversário do Star Wars também, né? Do, dos fãs e tudo. Mas enfim, it's on May 4th. Olha a preposição que eu usei antes do, de falar o meu aniversário. On. É no dia 4 de maio. It's on. Então, toda vez que você falar sobre o seu aniversário, a data do seu aniversário, de outra pessoa, você vai falar, it's on, e aí você coloca primeiro o mês, né? E depois... Uh, a data, it's on May 4th, it's on March uh, 12th, it's on June 17th, e os números são sempre em, em, em forma original. Por isso que tem esse TH aí, né? Já fiz um vídeo sobre números ordinais, ordinal numbers. Coloquei aqui no card, em algum lugar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Não se esqueçam de clicar aqui na descrição para você conhecer o arte da conversação. Também de me seguir lá no Instagram, eu posto dicas todos os dias e converso com vocês. Também quero que vocês deem aqui uma conferida nesses dois vídeos que com certeza é o barulho, hein? A obra aqui, ó